Olá a todos, eu sou William Salazar. Bem-vindo ao 11º episódio da TV Longevidade. Youth. We are redefining youth. In ageless instantâneo. É mágico? Sim. É mágico para milhões de pessoas. Mas qual é a ciência por detrás disso? Deixe-me começar por falar de rugas. Você sabe, o elefante não se importa com as milhares de rugas que atravessam toda a sua pele. Mas, para o ser humano, essa é uma outra história. Uma única ruga pode provocar o pânico em algumas pessoas. Você sabe como as rugas se tornam visíveis? Especialmente aquelas que nós chamamos rugas da expressão. Se você olhar sua pele através de um microscópio, o que é que vê? A pele é constituída por duas camadas. A mais superficial é a epiderme, que é, principalmente, formada por células da pele mortas. São elas que protegem o corpo dos elementos externos. A camada seguinte é a derme, que contém um tipo de proteína chamado colágeno, bem como as fibras que dão à pele a sua elasticidade. As rugas formam-se em ambas as camadas, a epiderme e a derme, e a aparência depende onde ela se formou. Com a idade, a epiderme perde a sua capacidade de manter a umidade que leva ao aparecimento de linhas finas na superfície da pele. Mais profundamente, na pele, o colágeno e a elastina baixam e tornam mais fraca a estrutura de suporte da pele. E, ao mesmo tempo, a gordura começa a desaparecer a partir das camadas mais profundas da pele que levam à flacidez. Estes dois efeitos juntos criam as chamadas rugas profundas, como linhas de expressão e sulcos. Nos anos 90, o médico Alan Scott, oftalmologista da cidade de São Francisco, procurava a cura para o estradismo. E ele descobriu a cura. Mas descobriu um outro grande benefício à sua injeção mágica. Na face dos seus pacientes, as rugas foram desaparecendo. O medicamento que o Dr. Scott descobriu foi o princípio da toxina botulínica, que é o nome químico de uma marca bem conhecida. Você ficará surpreendido ao saber que a toxina botulínica é feita a partir da purificação de uma das maiores neurotoxinas que causam uma doença chamada botulismo. Botulismo é uma forma de envenenamento por comida que ocorre quando alguém come algo que contém uma neurotoxina produzida por uma bactéria chamada Clostridium botulinum. Então, a toxina botulínica tornou-se disponível e possibilitou que as pessoas pudessem fazer alguma coisa pelo seu rosto sem se submeterem a cirurgias. E, desde a sua aprovação pela FDA como produto para o uso cosmético, a toxina botulínica é agora o tratamento número um como cosmético clínico nos Estados Unidos, com quase 6 milhões de procedimentos por ano. De facto, algumas pessoas ficaram fãs da toxina botulínica. E muitas mulheres e homens, sim, homens, se encontram para esse coquetel de injeções. Infelizmente, alguns doentes e também alguns médicos abusam da toxina e, quando muito, se torna demasiado. O resultado é o que poderemos chamar rosto congelado. Quando o usuário perde todas as suas expressões do rosto. O que acontece quando a toxina botulínica é injetada dentro dos músculos em redor de toda esta área? Esses músculos não se podem mexer por um período de tempo. Eles ficam paralisados. Dessa de forma, as rugas dessa área, muitas vezes chamadas sulcos, desaparecem temporariamente. Mas o que é que a toxina botulínica tem a ver com o instante de o principal ingrediente do Ageless chama-se a girline. A girline é uma marca comercial para um peptídeo especial. A propósito, peptídeos são cadeias de proteínas. A toxina botulínica em especial, a toxina E, é também um peptídeo quase idêntico aos peptídeos que modelam a contração muscular. A toxina botulínica bloqueia um neurotransmissor chamado acetilcolina, que é enviado do nervo para o músculo a girlina evita que este neurotransmitor seja libertado e este mecanismo faz toda a diferença. Porque com o uso da toxina botulínica, o músculo fica paralisado, enquanto que com a girlina o músculo fica relaxado. É por isso que o argiline e o instant liageless reduzem a formação de rugas, minimizando ou reduzindo o volume das rugas existentes e linhas de expressão, bem como os sucos ou as olheiras. A girolina também funciona promovendo a criação de elastina e colágeno, contribuindo também para o desaparecimento de linhas de expressão e arrugas. A perda do colágeno e elastina na pele é um processo natural do envelhecimento. Mas com o uso da argilina, é uma redução da perda do colágeno. Isso leva a uma aparência mais jovem, mais saudável, durante um período de tempo mais prolongado. Os testes demonstraram que a argilina é segura e eficaz para uso no tratamento de rugas. O Jornal Internacional de Ciência Cosmética publicou em novembro de 2002 um estudo no qual participantes do sexo feminino usaram um produto que continha 10% de argiline durante 30 dias. Verificou-se que as suas rugas haviam reduzido em 30%. O Instituto Nacional de Saúde de Espanha também publicou um estudo com resultados muito semelhantes. A Universidade Miguel Hernández publicou um relatório sobre os efeitos de argirilina na pele. O relatório conclui que este exo representa uma alternativa biologicamente segura à toxina botulínica em cosmética. Vamos voltar ao Instantly Ageless. Por que Instantly? Instantly significa imediato. Como, imediato? Instant apresenta-se como um microcreme que dissolve imediatamente na pele e os resultados são visíveis em apenas um minuto. Em St. Elias, contém ainda outros ingredientes, como sódio e magnésio, e uma mistura de dois outros silicatos, que, quando combinados, promovem a ação imediata, retraindo os poros da pele. Então vai produzir esse efeito lifting, como usar a Agnes? Bem, é muito simples. Basta passar uma camada muito fina na área a tratar. Deixe atuar na pele. Permaneça sem expressão durante 2 a 3 minutos enquanto o produto seca. A Agilés pode ser aplicada numa área limpa antes ou depois da maquiagem. Uma bisnaga permite utilizar dois ou três dias, dependendo do uso individual. Use o produto como recomendado, evitando o contacto com os olhos. Mas se acidentalmente cair nos olhos, simplesmente passe os olhos com água. Você deverá parar de usar se alguma vermelhidão ou irritação surgirem e consulte o seu médico antes de usar se tiver alergia a cosméticos. Instantly Ageless é único. Instantly Ageless é mágico. Mas Instantly Ageless é baseado em evidências clínicas. Meu nome é William Amzalak. Voltaremos a ver-nos no nosso próximo episódio. bye, -bye defining you.